gravando um vídeo para vocês aqui como instalar uma boia elétrica na caixa d'água, para ligar a bomba do poço sozinho sem que precise ficar ligando e desligando o disjuntor para evitar desperdício de água, economia de energia e economia de água aproveita e curte o vídeo compartilha para poder as, as informações chegar mais longe possível obrigado aí para quem está curtindo o vídeo, Vou colocar o Vou colocar o peso aqui Que é ele que regula a boia lá pra ligar e desligar A altura que eu vou precisar lá Só conectar aqui ó. Deixa se 20 centímetros Cada lado mais ou menos 20 centímetros aqui Que é o que vai precisar 20 centímetros Aí. É o que nós vamos precisar lá dentro da caixa Vai ficar desse jeito, então Ela vai baixar, vai ligar Vai subir e vai desligar Beleza? Vamos isolar esse, esse fio marrom Esse fio marrom aqui não vai precisar São três fios Preto, azul e marrom Vamos isolar o marrom E vamos ligar nos no, dois fios aqui, ó Vamos conectar o fio preto e o fio azul, isso aqui vai direto na, na rede, só cortar, depois eu vou explicar, explicar como corta ali o fio e ligar ali, vou jogar lá na caixa d'água, tá? aqui na caixa não tem segredo ó só por ela aqui a gente trava ela aqui ó na trava ela aqui no cano para o fio não sair depois você regula a, a altura certo aí ele tá travado aqui não vai sair mais quando ele subir ele vai desligar quando ele baixar ele vai ligar então eu vou ligar lá embaixo ainda para a gente fazer o teste regular o nível certo essa aí tá mais ou menos na base vamos pegar esse fio aqui esse cabo tá vindo da rede geral que vai direto vai direto para a bomba lá no poço direto pro poço então eu cortei ele aqui cortei o cortei a fase e vou ligar com, com a boia aqui vou ligar só na fase tá vindo lá da caixa vou pegar esses dois cabos aqui e vou ligar num fio da fase um 110 aqui ó e vou conectar depois eu vou cortar aqui colocar um disjuntor aqui para ligar já já tá feita a ligação isolado cortado fase ligado cortei o mesmo fase coloquei o disjuntor saiu para disjuntor aqui tem que ter o disjuntor para segurar aqui já tá feito o teste aqui tá ligado já a boia então ó tá pra cima tá pra cima e ela não tá ligada, a caixa tá cheia Eu já peguei a caixa cheia não vou não vou desafiar ela então ó só abaixar aqui ó baixou vai ligar automaticamente ligado. não tem segredo a coisa mais fácil instalar tá uma boia Então, qualquer um está numa boia elétrica não tem segredo nenhum muito fácil, valeu aí compartilha, se inscreve aí para poder o youtube mandar o vídeo pra vocês